árbitro se irrita com reclamações e distribui socos em atletas. Veja. Salah El e o depois Ahmed El Qadiri, Salah e o Tani, e depois o progresso o a partida entre Al-Ahali, Trípoli e Al-Hithrad pelo Grupo B do Campeonato Líbio terminou com cenas lamentáveis e inusitadas. Após um fim de jogo eletrizante, o resultado, empate em 2x2, Ficou em segundo plano depois da confusão protagonizada pelo árbitro e alguns jogadores e membros da comissão técnica do time visitante, o al had que contou até com troca de socos. Depois de o primeiro tempo terminar em 0 a 0 os visitantes voltaram melhor na segunda etapa e chegaram a abrir 2 a 0 no marcador. No fim da partida, no entanto, o al hali buscou o empate com um gol aos 49 minutos o que levou os adversários à loucura. Assim que o apito final soou, logo após o gol, jogadores e membros da comissão técnica do al Ittihad se dirigiram ao árbitro para reclamar de maneira efusiva. Irritado com a atitude, o juiz decidiu se defender e trocou socos com os atletas, policiais que faziam a segurança da partida tiveram que intervir para apaziguar a briga.